Como transformar 20 reais em 106.920 reais. Isso mesmo, pessoal. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Mizel BM e hoje eu quero falar para vocês sobre este fantástico projeto que é o Money Right. Isso mesmo que você ouviu. Como transformar 20 reais, apenas 20 do seu orçamento, em 106.920 é claro que isso tem um processo, tem um passo a passo. Isso tem aí uma força de várias pessoas juntos, né? várias pessoas se unindo nesse momento. E é por isso que nós estamos aqui ah, mostrando para vocês o projeto. Eu vou fazer a conta aqui de novo para você ter uma noção. Olha lá, 81, 81 vezes mil. R$320,00 igual a R$106.920,00. Imagina receber 81 pagamentos de 1.320. Este é o alvo aqui para todos os participantes da Money Right. Aqui eu quero começar então essa apresentação desse projeto, tá? Que ah, está aí começando nesse momento aí, nesses últimas semanas tá iniciando e está indo muito bem, até porque eu tô surpreso no meu segundo dia, pessoas aderindo, pessoas já pagando a sua, aliás, pagando não, fazendo a sua doação, né? A sua doação espontânea de 20 reais, tá? Já no meu link, já na minha rede aí dos meus indicados. Então, pessoal, a adesão a aceitação está sendo muito boa. Money Right. Quero apresentar para vocês rapidamente o que é a Money Right. Vamos dar uma olhada e vamos fazer esse passo a passo juntos para conhecer esse projeto. Sobre o projeto. Somos um sistema inteligente de incentivo a doações espontâneas. Nosso objetivo é facilitar a distribuição de renda entre os participantes do projeto, organizando e gerenciando as doações. Nosso propósito é fomentar o crescimento financeiro e coletivo de todos os doadores. ok? Por que doar? Acreditamos que a generosidade faz com que prosperemos e que, se, que e quem semeia colhe. O ato de doar contribui efetivamente para a transformação do indivíduo e, consequentemente, de toda a sociedade. Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, nós tornamos, nós tornamos mais justas, justos e igualitários. Pessoal, você não, muitas vezes, pede uma doação de cesta básica ou faz uma doação de uma cesta básica, um kit com a máscara, álcool e gel, alguma coisa nesse momento que nós estamos vivendo, por que não fazer uma doação espontânea de 20 reais? E pessoas dentro de um sistema, fazendo essas doações direto na conta bancária, nada fica preso no sistema, ok? Direto na conta bancária, uma pessoa ajudando a outra. Você acha que é possível? Eu creio que é, ok? O maior sistema de doações com derramamento automatizado já criado no Brasil. Uma nova realidade, ok? Legalidade. Qual é a legalidade? Eu quero mostrar para vocês aqui, é muito importante isso aqui. Lei de doação, artigo 541, lei 10.406, 02. Isso está na lei. É lícito fazer uma doação espontânea. Isso aqui, esse vídeo é apenas um convite. Se você disser não, nós respeitaremos o seu não. Se você disser sim, nós ficaremos felizes e também respeitaremos o seu sim. É um convite para uma doação. Ninguém obriga nada a ninguém e não promete lucros, tá? Isso não é uma promessa de lucros. Existe um potencial de ganhos de 106 mil, ali um pouco mais de 106 mil, tá? Existe uma força, você pode chegar até metade dessa escada aí até o final, mas nós estamos aqui para acelerar e ajudar uns aos outros, ok? Até porque fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês uma estratégia de aceleração desses ganhos que nós estamos criando aqui no nosso canal, ok? Ah, quero dar as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo, ok? O sistema baseia-se no princípio de doação mútua e voluntárias, que é totalmente lícito, isenta de impostos. Olha só que interessante, isenta de impostos. Vamos lá então, vamos dar andamento, continuidade, confira como funciona o nosso sistema. Nível 1, receba 3 vezes de 20 reais. Você então, entrou no sistema, fez a sua doação de 20, você está capacitado, está. É liberado, está pronto para receber as suas três doações de vinte, ok? Então, você vai efetuar o seu cadastro, doar os seus vinte, cadastrar três pessoas. É importante você também disseminar essa ideia. Ajudar o todo, ajudar a, o grupo inteiro, tá? É, é muito importante todo mundo ter essa força, Falar para o amigo, falar para o vizinho, né? Ah, você sabe que aquela pessoa que às vezes está lá em casa, que precisa de uma força financeira, uma ajuda, ela tem 20 reais, ela pode trabalhar ali é, é, pegando 20 reais do orçamento dela e participando desse projeto, então você apresenta para ela, e isso aí ajuda todo mundo, isso acelera, então, o andamento do projeto. Cadastrar, então, três pessoas, liberação para o próximo nível mediante pagamento, ok? Muito importante. Nível 2, você recebe nove pagamentos de 40 reais, ok? Você vai auxiliar os seus indicados, você vai ajudar os seus amigos, a mostrar para eles como que você pode também é, mostrar para eles como eles podem apresentar para outras pessoas. Escolhendo pessoas que você sabe que precisa de uma força, precisa de uma ajuda, ok? Então é muito importante isso. Nível 3 receba 26, 27 pagamentos de 160, depois nível 4 receba 81 de 1.320, o que é, resulta então naquele valor que eu mostrei para vocês, de 106 mil. Muito importante, pessoal. Ah, Misael, não tenho muita facilidade de indicar pessoas. Não tenho. Eu demoro um pouco. Tá? Não fique, não, não tenha medo. Não se preocupe. Duas coisas vai acontecer. Primeiro, o próprio sistema automático vai trazer pessoas para o teu link para se cadastrar com você automaticamente, porque o sistema é um sistema inteligente. Aquelas pessoas que não têm tanta facilidade para fazer isso vão receber pessoas cadastradas junto com elas e elas vão poder avançar também no projeto. Mas nós pedimos um esforço de cada um para que todo mundo se ajude, para que todo mundo possa sentir a aceleração do projeto, ok? Isso é muito importante. Se você pode, consegue, tem dois, três amigos que... É, Pode dispor de 20 reais e pode participar, participe, ok? E segunda coisa é que no meu canal, aqui mesmo, na descrição desse vídeo, eu vou colocar, assim que você se ativar, eu vou colocar o teu link. O teu link de a, a, a indicação ali nos meus vídeos, tá? Até você receber os seus três primeiros para você dar avanço aí junto com a gente. Vamos lá então, sistema de distribuição, dê velocidade aos seus ganhos e continue indicando seus amigos e cadastrando-os diretamente com você. O sistema da Money Right fará toda a distribuição necessária para potencializar as doações entre os seus participantes, isso também acontece. Veja o passo a passo para começar a jornada. Aqui é o passo a passo de cadastro, depois e você liberar as pessoas, e assim eu vou mostrar para vocês como faz isso aqui já dentro do sistema, ok pessoal? Então vamos lá para o site, você fez seu cadastro, entrou com o teu login, você entrou nessa parte, nessa página, você vai ler essas informações e vai rolar para baixo, aqui você vai ver informações de ativos global, quantas pessoas já estão ativas, pessoas inativas e total na rede, ok? Você vai liberar o seu primeiro nível, vai ter um botãozinho aqui do lado, Tá, você clica nele e você vai acabar, ou você vem aqui em upline, você vai acabar caindo aqui nesta página. Aqui nessa página, aqui no seu lado direito, vai ter nível 1, vai ter o nome da pessoa e aqui vai estar tá ou em vermelho, já mostrando, é, dizendo mostrar conta e a, enviar comprovante, ou vai estar com essa tarja laranjada, tá bom? é Amarela, aliás, tá? Se tiver com a tarja amarela, você vai entrar em contato com a pessoa e te... É, que tá aqui, tá? A pessoa que qual tem um número aqui de WhatsApp e falar, Marcos, por exemplo, Marcos, você pode fazer a sua doação para que você seja liberado, para que eu possa doar para você? Aí o Marcos vai lá, faz a dele e ele, ele, ele fica liberado para você fazer para o Marcos. Você tem que liberar o seu nível 1. Se tiver vermelho, dizendo mostrar conta, você clica, vai mostrar a conta e você vai fazer a doação, pega, tira uma foto do comprovante, volta aqui, Põe aqui, então, em mostrar comprovante, em enviar comprovante. Envia, a pessoa vai estar tá liberando você e você vai estar, então, inserido aqui já no sistema e aguardando. Ok, pessoal? Então, isso aqui foi um, uma apresentação rápida. Nós vamos, podemos falar detalhes e mostrar detalhes mais em nosso grupo, tá bom? Então, o que, que eu quero falar para vocês? Importante, nós vamos estar colocando o link de vocês aqui em nosso, uh, em nosso grupo. Aqui nós temos aqui o meu, tá? Porque estamos... Começando agora e logo vai estar tá vindo o link de outros afiliados e no, na descrição desse vídeo nós temos aqui o grupo de WhatsApp pode clicar e entrar e falar conosco fale direto comigo ou baixe também o plano de negócios ok pessoal vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo mas por favor deixe o seu like tá deixa comentário também se inscreva no nosso canal fique ligado para a gente estar tá por dentro de novidades como essa aqui importantíssimas. Vou ficando por aqui e um grande abraço e tchau, tchau.